Thank <music> you.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 Foi lá na empresa, compareceu, fez o acordo e depois negociou com ele em condições excepcionais O advogado na época, o Raul Ribeiro, obviamente recebeu os seus honorários Porque ele atuou corretamente e merece isso Portanto, pare de falar besteira, Cicinho O Atlético não tem aí recordação de você não A recordação é péssima Você deu prejuízo ao Atlético e deveria agradecer o Atlético Tá bom? Um abraço